Foi assim que tudo aconteceu Tipo Julieta e Romeo O que é meu também é seu Você sabe disso Às vezes eu dou sumiço Fico meio omisso Que é pra evitar o risco De me perder nesse vício eu isso é você, meu amor é você Te conheci há pouco tempo, mas jamais vou esquecer Daquele eu toda agasalhado e você de shortinho Me esperando no banco do shopping Teus erros de português afetam minha percepção Amo intelectualidade, mas a sua simplicidade Se fez mais forte no meu coração Como a canção que tem verso, mas não tem refrão teus cachos te escondem, teus cachos me acham Melhor que teu bom dia É só teu sorriso, teu beijo e teu abraço Te abraço e não te lago Somos dois loucos apaixonados Que juntos vibram no compasso Mata minha saudade, traz felicidade Deixar de vaidade que agora e não mais tarde Então vem, vem Só você sabe como me fazer bem Retrocesso, vida que não reconheço Por esse amor eu pago o preço Porque sei que te mereço Que sucesso Por isso que eu sempre rezo Ora a Deus e me confesso Sei que nem sempre estou certo E me estresso Quando vejo o teu sofrendo Em todo dia estou feliz Mas estou feliz por te dizer Que te quero Teus cachos te escondem, teus cachos me acham Melhor que teu bom dia, só teu sorriso, teu beijo teu abraço Te abraço e não te laque, somos dois loucos apaixonados Que juntos vibram no compasso Mata minha saudade, traz felicidade Deixa de vaidade, que quero agora e não mais tarde Então vem, vem. só você sabe como me fazer